Pessoal, tudo bem? Estou aqui em Bonito aqui, vim aqui visitar um amigo aqui, ó. O carro dele está aqui atrás. Ele está dando a volta ao mundo. É o casal, a Raquel e o Maralê do algum lugar na Terra. E eu vou conversar com eles aqui, dar uma palavrinha. E antes de mais nada, eu vou deixar o link aqui, ó, embaixo aqui, do canal dele, das redes sociais dele, do Instagram. E se você curte assim, vai ter uns lugares espetaculares hein? aqui em Bonito, no Pantanal na amazônia nas praias do brasil todo o brasil e alguns lugares aí assim que possível aí as fronteiras abrirem eles estão descendo para patagônia e você pode estar tá acompanhando beleza? vou deixar aqui se inscreve no canal deles e vai acompanhando essa aventura aí desse casal aí os mochileiros estão dando a volta ao mundo de motorhome vamos lá conversar com eles lá. Prada do peralta aqui pousada e camping as araras estavam ali e aqui estão trabalhando aqui, ó, o casal, aqui em algum lugar na Terra. Estão aqui fazendo, editando um vídeo, né, Marão? É isso aí, pessoal. Acho que a gente só viaja, que não faz mais nada da vida. Mas na verdade a gente viaja e passa a maior parte do tempo trabalhando, né? A gente isso. trabalha com o que gosta, mas a gente. Hoje a gente está gravando. Ou a gente está editando, ou a gente está postando... Ou tá a gente rest... tá planejando os próximos passos da viagem, porque sempre tem que estar tá pensando um pouquinho na frente. Sim, tem que programar, né? Tem que programar, então... É... é muito bom, a gente aproveita bastante, mas também trabalha muito. Acho que a maioria das pessoas não tem noção do quanto a gente trabalha, trabalha. A gente até combinado de tirar um dia de folga por semana, quando a gente iniciou o projeto, né? O nosso projeto originalmente é uma volta ao mundo, né? Sim, sim. Assim que as fronteiras retornarem, abriga as fronteiras, né? Assim que as fronteiras terrestres reabrirem, a gente vai começar a nossa volta ao mundo, mas a gente está numa expedição pelo Brasil, né? Sim, sim. Então, nessa expedição pelo Brasil, a gente já tá quase dois meses, direto. A gente já tinha feito algumas viagens e retornado. E a gente ia combinar tirar um dia de folga. Só que até agora a gente não conseguiu tirar esse um dia de folga. <risos> Todos os dias a gente está trabalhando, está fazendo alguma coisa às vezes até tarde. É, é gostoso, mas também tem bastante, dá é. bastante trabalho, né? a gente tem que trabalhar bastante. E até como eu comentei com você, né? porque muitas vezes as pessoas viajam para fora e não conhecem o Brasil. Vocês estão conhecendo aqui a Bonito vai conhecer o Pantanal, a Amazônia, as, o litoral brasileiro, né? que é muito grande e vão estar tá mostrando para o pessoal o Brasil, né? e as belezas do Brasil para depois ir para fora, né? Pra fora, é. É Isso é vezes, a gente já acredita que nada é por acaso, né? Então, se não deu pra gente sair na hora que a gente tinha planejado, de repente era para ter essa oportunidade de explorar e visitar o Brasil de uma forma bem tranquila. Que a gente já tinha visitado, viajado pelo Brasil, só que não viajado tanto. Imagina um ano viajando e visitando tanto lugar que a gente não conhecia, né? Então, de repente, essa é a oportunidade que a gente está tendo para conhecer mais o nosso país, né, e aproveitar. E essa expedição que a gente está fazendo agora é pelo Brasil, a gente deu um nome para ela, a gente chamou de Em Busca dos Lugares Mais Incríveis do Brasil para conhecer antes de explorar o mundo. Ah. Então, que vão ter duas temporadas, né, a gente está nessa primeira Legal. temporada. Está indo até São Luís, depois de São é. Luís a gente vai vai descer de novo para o sul, a gente vai descer para o sul até o Chuí. Então a gente deve levar uns 10, 11 meses aí nessa expedição. Legal. E agora a gente está aqui em Bonito, conheceu o Adriano aqui, é. muita gente boa. E a gente veio, o Adriano veio gravar aqui, mostrar o nosso motorhome um pouco sim, pessoal. Sim. O pessoal tem curiosidade porque é um motorhome diferente, feito numa bandeirante, que era uma ambulância. É verdade. E a gente vai mostrar para vocês. E eu estava pedindo aqui, os pessoal que curte motorhome, que curte viagem, o pessoal se inscreveu no link aqui embaixo que eu vou deixar e curtir essa aventura junto com vocês. E agora a gente vamos lá e vamos conhecer o vamos motorhome aqui do Marauei e da Raquel. Nosso Nossa motorhome, ele, nós achamos que ele é o motorhome mais forte do Brasil. A gente fez um <risos> vídeo lá também mostrando todos os detalhes do nosso motorhome. E acho que é o mais forte sim, porque ele vai, ele nunca nos deixou a gente querer ir num lugar e não poder ir por causa do motorhome já pegou estrada de terra que só passa 4x4 já pegou muito lugar assim realmente que os caras até com essas caminhonetes um pouco mais novas tem, tem medo de entrar e <risos> tem a gente dificuldade foi. né tem dificuldade a gente foi, então é, é guerreiro então, Ele é. abandeirante vamos lá conhecer então o nosso motorhome? vamos lá aqui no Peralta e vamos lá conhecer o motorhome do Maraui e da Raquel que estão dando a volta aí e vamos mostrar um detalhes, algumas umas curiosidades para vocês então Magalha, apresentar o seu veículo, aqui, a sua bandeirante aqui para o pessoal aqui. Então, o nosso motorhome, ele foi construído nessa Toyota Bandeirante, é uma Toyota Bandeirante ano 97. Então, ela é um carro a diesel, 4x4, tem reduzida. E esse carro aqui, ele está se sentindo em casa aqui no Mato Grosso do Sul, porque ele foi <risos> comprado num leilão aqui no Mato Grosso do Sul, era uma ambulância do exército. E por que a gente comprou uma ambulância? Porque a gente olhou aquela parte da ambulância e a gente falou, esse é o lugar ideal para a gente construir o motorhome, a gente só tira a ambulância e constrói o motorhome. E esse motorhome ele foi totalmente construído por mim e pela Raquel. Sim, a Raquel é aqui e está acompanhando o na aventura aqui. Ó. Então a gente comprou esse motorhome, é, esse, essa Toyota Bandeirante e construiu o motorhome lá atrás, em casa mesmo, aos poucos a gente foi pesquisando e foi construindo. Então hoje a gente está na estrada, já faz dois meses, mas esse motorhome está pronto faz uns um ano mais ou menos. E o bom dele é que ele é 4x4. A gente real, realmente comprou a Toyota Bandeirante porque a gente gosta de lugar mais isolado, a gente gosta de lugar que fosse é, talvez, por exemplo, a gente vai para o Pantanal, um lugar que não tem acesso, sim, às sim. vezes uma oficina, é um carro baixo não passaria, muita gente faz motorhome em van, então a gente resolveu fazer numa hum. Toyota Bandeirante para é, ter esse é, ser um carro off road, né? Então e eu vi que você colocou aqui, ó, e ele colocou um, aqui um acessório a mais aqui, ó, interessante esse acessório. Isso aqui, aqui é um guincho. Além de ser 4x4, Sim. a gente montou esse guincho aqui na frente. Esse é um guincho mecânico. Se por uma casa ela atolar ainda, a gente é. pode Pegar esse cabo aqui, a gente passa numa árvore. Tem uma fita aqui, sim, de, de abraçar a árvore. E ele a gente engata primeiro lá dentro. E ele vai nos tirar do, do atoleiro. Ele não é elétrico, ele é totalmente mecânico. Legal. Então foi isso. A gente construiu e agora a gente tá fazendo essa expedição. E ah. a Raquel vai mostrar um pouquinho como é que é ele por dentro lá Tá, e tem aqui também a, a que se fosse que é 4x4 que é diferenciado né É diferente, né? é, porque esse aqui é um 4x4 Quando a gente bota o 4x4 lá dentro é. A gente tem que vir aqui na roda E girar né E botar o 4x4 aqui Na verdade é um 4x4, é. ele é um carro totalmente mecânico Totalmente manual, não tem é. nada de eletrônica Inclusive o 4x4 Ah legal, então a gente interessante. trava o 4x4 dele aqui nas rodas da frente Legal, e aqui ó a Raquel vai apresentar um pouquinho pra gente lá dentro do veículo. Vou mostrar como é que é por dentro, mas uma outra tá. coisa diferente do nosso motorhome é que a gente não tem acesso da cabine pra parte da nossa casa. Ah. Então tem essa separação aqui. Então pra gente entrar na nossa casa, a porta não é pelo lado como normalmente os motorhomes são. Ela entra por trás. E a Raquel vai mostrar um pouquinho pra vocês e falar algumas coisinhas aqui. Vou contar alguns detalhes pra vocês. Então a nossa porta é pela parte de trás do carro. A nossa escada é esse pedal aqui, ó Esse pedal hum. aqui é um pedal de barco hum. Que a gente também adaptou E é, isso aqui também faz parte da nossa entrada do carro Então é aqui que a gente segura pra entrar <risos> e pisa na, no pedal ah, legal. pra subir Então a nossa casa é esse espaço aqui de 4 metros quadrados é, Tem cozinha, tá pura terra porque a gente tava, né? Andando com ela por aí, entra a terra Mas assim, aqui a gente tem um fogão de duas bocas Tem torneira, tem pia tem botijão de gás aqui embaixo aqui dentro a gente tem geladeira tem armários esse aqui é o guarda-roupa do Marauê, só essa porta <risos> tô cuidado. E, <penado>. essa... <risos> e essas duas aqui é o meu guarda-roupa aquele então, ficou bem <risos> mais ou menos né vocês veem que o meu aqui ele é maior mas também é mais uh, menos profundo né Legal. E a gente tem, enfim, a gente fez tudo, né? Essas botou esses puxadores uhum. tipo clique, que ajuda a porta, opa, a porta não abrir <risos> sozinha quando o carro tá andando, então a gente trava aqui. Tem toda a parte elétrica ali, né? Toda a parte elétrica que foi a gente que fez também. Isso. E... Até eu vi no vídeo que o Marauê falou que não tinha, nunca tinha mexido com isso. Nunca. E ele mesmo fez, né? O pessoal pensa assim: "Ah, mas o Marauê é engenheiro mecânico, para ele é fácil." Na verdade, elétrica não, não é a praia dele, então elétrica ele não entendia, ele teve que aprender, teve que estudar Legal. pra saber também. E essa aqui é a nossa cama, né? Esse sofá aqui é a nossa cama, a gente abre ele no meio e a cama vem até aqui. Então dá uma cama bem grande de casal, ela para nessa parede até aqui, a gente tem uns pezinhos Legal. que a gente rosqueia nela. E aqui tem o banheiro, né? Aqui tem o banheiro. Aqui é o banheiro do Motorhome. E aqui é o nosso banheiro, ele é pequenininho, mas quebra um bom galho, é muito sim, importante sim, ter banheiro. é muito banheiro. importante, né? Super, tem o tem um vaso sanitário, que é um porta-pote, né? E tem o nosso chuveirinho, tem esse que sai água fria e tem um outro, uma outra adaptação que a gente fez ali também, que é o jeito que a gente toma banho. Claro, quando a gente está em camping ou em algum outro lugar, a gente usa o banheiro maior, se a gente tem essa possibilidade. Mas quando a gente está na estrada, às vezes a gente dorme em posto de gasolina, enfim. Ou a camping num lugar, na rua mesmo, assim, né? Num lugar que não tem essa estrutura. Aí a gente tem o nosso banheiro. Então e é, é muito, muito importante. importante, né? Quem está viajando, tem uma Super. privacidade de ter um banheiro, é tudo, é né? uma coisa mais importante, né? É, é muito importante. A gente vê que, às vezes, o pessoal, dependendo do carro, né, uh, repensa se vale a pena, porque o espaço é muito apertado, ou vai ser um banheiro muito improvisado, mas mesmo assim a gente acha que vale muito a pena. Então, Legal. o nosso banheiro aqui, a gente fez um espaço que sobrou, porque a gente. Primeiro pensou dormir é a parte mais importante, né? Dormir bem. Então a nossa cama a gente planejou o espaço interno aqui, considerando a cama, e o espaço que sobrou a gente fez um banheiro. Um espaço é, que tinha. Ficou pequeno, é aí. mas funciona bem. Maraue vai falar um pouquinho aqui do todo dele aqui, que então, é bem. ele foi bem projetado, que ele vai dar uma explicação aqui referente se ele abriu ou não. Então, ó, o todo. Esse todo aqui foi a única coisa que a gente não construiu, a gente mandou fazer. que a gente achou que se a gente mandasse fazer ele ia ficar melhor. E ele é bem simples, basta soltar essas fivelas aqui. Uhum. E daí a gente puxa ele todo pra cá. E daí tem aqui uma... Tem essa trava, então a gente solta essa travinha aqui. E daí a gente puxa ele e ele fica aberto. Então ele abre aqui em menos de um minuto esse todo tá aberto. Ah, legal. E a gente instalou aqui, ó... É Os essa LEDs, iluminação né? de LED É uma iluminação A, a prova d'água, a prova de tempo também A gente viu Tinha uns carros da polícia lá em Curitiba Que a gente morava lá e eles tinham a gente descobriu onde é que eles tinham instalado E daí uhum. tinha um cara lá que vendia Esse tipo de coisa lá para esses carros para quem é, montava essas vans a polícia lá em Curitiba A gente descobriu onde é que vendia e instalou aqui ah, e elas é são legal. super boas Então a gente fica com uma varanda super boa aqui Ele tem dois é, e 20 por 2 metros aberto. Então dá uma área super boa externa. Essa é a varanda da nossa casa. <risos> Maria Ui vai falar um pouquinho da, do carro aqui para vocês. Então esse aqui é o nosso cockpit. A cabine aqui do nosso carro. É, então ela está totalmente original. A única coisa que a gente fez diferente do original. A gente instalou um ar-condicionado. Então esse ar-condicionado não veio nela. A gente instalou hum. e tem salvado nossa pátria. Porque bate uns calorão. E a gente dirigindo na estrada... Pega o sol de frente muitas vezes, então Isso. salva bastante. É, só que a gente, quando a gente comprou ela do exército, ela tava faltando algumas coisas. Então a gente teve que comprar um volante novo, conseguimos um volante original, um painel novo, original também. Então no, no resto ela é exatamente como como veio de fábrica, tudo original esse painelzinho aqui ele não é original porque estava sem a gente comprou um, mas foi feito para bandeirante então, Legal. No, no geral é tudo isso, tem uma coisa... então pessoal, o Mariahway aqui apresentou ele a Raquel apresentou aqui um pouco do carro deles que eles estão fazendo a viagem aqui no Brasil e depois vão viajar o mundo se vocês quiserem acompanham eles, eu já falei, deixei o link aqui, e ele vai falar vai, falar uma, vai dar uma palavrinha para vocês. A gente convida vocês a conhecerem o nosso canal, nosso projeto, o nosso canal é o Algum Lugar na Terra. A gente tem vídeos já dessa viagem, a gente vai é, postar vídeo de toda essa expedição pelo Brasil, depois da nossa volta ao mundo, e foi um prazer é, mostrar o carro para vocês, mostrar o carro aqui para o canal do Adriano. E a gente convida todo mundo a conhecer nosso canal também que a gente vai ter muita coisa legal lá, né amor? Pra quem, sim, pra quem gosta de acompanhar esse tipo de vida na estrada, quem gosta de viagem de motorhome, quem ainda quer ver muito do Brasil que a gente vai mostrar, acompanha a gente lá então nos nossos canais no YouTube no Instagram e vamos viajar, né? Vamos mostrar pra vocês o que tem de bonito nesse Brasilzão todo. É isso aí! E a, e a gente gosta de mostrar lugares desconhecidos, a gente foi é, para a região de Aparados da Serra a gente mostrou uns lugares lá que eles não são visitados por turistas uhum. a gente gosta de andar em lugares mesmo lugares conhecidos igual bonito descobrir lugares é, fora assim do tradicional uhum. então a gente vai mostrar tudo isso para vocês valeu grande abraço é isso aí